Vamos aprender a trabalhar na Google Drive. Com este serviço, tu consegues guardar todos os teus ficheiros, documentos, apresentações, folhas de cálculo, imagens, vídeos, na internet, sendo acessível pelo teu telemóvel, computador ou tablet. Primeiro vou aceder, vou procurar no meu tablet, a aplicação Drive. Agora que ela se abriu, repara que cá embaixo tens quatro ícones. O primeiro deles mostra-te os ficheiros recentes. O segundo, espaços de trabalho. O terceiro ícone, os documentos que tu tens partilhados com, com outros utilizadores. E no ícone com aspecto de pasta, consegues ver as tuas pastas e ficheiros organizados tal como no computador. Repara que os teus ficheiros aparecem tal e qual como apareceriam num uma pasta do computador ou de uma pena. Se tocar no ficheiro ou se for preciso Editá-lo. Se tocar numa pasta acedes ao seu conteúdo para colocar ficheiros ou criar ficheiros dentro da tua Drive procura um ícone que tem o um aspecto de um mais e que está no canto inferior do teu ecrã tocando aqui tens várias opções de criação podes criar pastas para organizar os ficheiros Podes carregar ficheiros que tens no teu computador, telemóvel ou tablet. Se tiveres instalado no teu telemóvel ou tablet as aplicações Google Docs, Google Sheets e Google Slides, podes criar diretamente ficheiros de. processamento de texto, folha de cálculo, ou apresentações. Quando temos muitos ficheiros na nossa Drive, por vezes é difícil encontrar aquilo que precisamos, então podemos tocar em pesquisar no e podemos pesquisar por palavras-chave ou pessoas ou tipos de ficheiros para nos dar os resultados que pretendemos. Um dos pormenores mais importantes de aplicações como o Drive, é a facilidade com que podemos partilhar ficheiros. Deixa ser é preciso estar a enviar ou anexar ficheiros a mensagens ou a colocar em dispositivos como PANs. Repara que cada ficheiro tem sempre ao lado do seu nome três pontinhos, vou tocar nele e tocando vejo que tenho várias opções, posso transferir o ficheiro no meu computador ou telemóvel, ou tablet, posso imprimir, posso remover, mas cuidado que esta paga para fechar, posso copiar o link ou partilhar o link, mas logo a primeira opção, tem aqui um aspecto de pessoas, posso partilhar com colegas de trabalho, colegas de turma ou professores. Para partilhar, selecione as pessoas com quem eu quero partilhar um ficheiro. Posso definir, tocando em editor, se a pessoa com quem eu estou a partilhar o ficheiro pode também editá-lo. Pode só comentar ou só ler o ficheiro. Posso também, se for necessário, adicionar mensagens que podem contextualizar o porquê que eu estou a partilhar o ficheiro. Tocando no ícone do enviar, o ficheiro está partilhado com quem necessitar de o receber. Ou seja, isto é uma boa forma de enviarem trabalhos para os vossos professores diretamente, sem se preocuparem com anexos de ficheiros no vosso correio eletrónico. Outra forma que também têm de colocar ficheiros na vossa Drive é usar as partilhas do vosso dispositivo. Por exemplo, eu vou procurar. Um fecheiro de vídeo no meu tablet vou tocar para escolher o fecheiro selecionando vou tocar em partilhar e em seguida nas opções de partilha escolho a opção guardar no drive em seguida posso definir qual é que é a pasta do meu google drive que eu quero guardar o fecheiro toco na pasta toco em selecionar toco em guardar e o meu ficheiro é enviado para aquela pasta específica que eu criei no meu google drive ou seja, com este recurso deixas de precisar de pens deixas de ter confusão de ficheiros guardados em diversos dispositivos no telemóvel ou no tablet podes centralizar toda a tua informação os teus ficheiros, as tuas músicas, os teus vídeos, os teus trabalhos para várias disciplinas dentro de uma área que está online e acessível a partir do teu computador, do teu telemóvel ou do teu tablet.